você já faz live no instagram ou tem vontade de fazer live mas deixar ele mais ilustrativo mais didático usando um recurso de slides então se você tem essa curiosidade fica comigo nesse vídeo que hoje eu vou te mostrar o passo a passo de como eu faço as minhas lives usando slides no instagram ah! Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao canal Empreenda para Valer. Aqui é a Suelen Ramos, sou especialista em vídeos online, eu produzo vídeos para empresas, trabalho com estratégias de marketing digital e no vídeo de hoje esse conteúdo foi pedido da audiência, foi pedido da galera lá do Instagram e eu resolvi trazer aqui para o YouTube porque eu tenho certeza que pode ajudar muita gente. Mas antes, já se inscreva aqui no canal, eu fiz esse conteúdo com muito carinho, ativa o sininho para que o YouTube notifique você quando eu publicar um conteúdo novo por aqui, tá bom? Então, para eu te explicar como é que faz uma live com slides lá no Instagram, eu vou fazer uma live né lá no meu perfil e vou te mostrar o passo a passo de como se faz. Vamos lá? Antes de você fazer a live, você precisa fazer um planejamento de conteúdo. Para você fazer isso, você vai usar o Canva. Lá no Canva você vai colocar o é, um designer que você queira utilizar no tamanho de um template para os Stories. Então, você você vai colocar lá Stories Instagram e vai aparecer alguns templates para você usar já no tamanho 9 por 16 que é o tamanho que nós vamos usar para fazer a Live lá no Instagram tá que que você precisa fazer se organizar com o conteúdo então eu escolhi aqui um template e eu vou te dar algumas dicas para você ficar atento na hora que você é, produzir esse material Aqui, no primeiro slide, geralmente, você escolhendo aqui o template, você já coloca o título. O título, você precisa se atentar a deixar ele um pouco aqui no meio, mais abaixo, nada aqui em cima. Não coloca nenhum conteúdo aqui em cima. Por quê? porque o seu rosto vai ficar aqui ó nesse cantinho no canto superior direito o título da sua Live e todo o conteúdo precisa ficar concentrado mais ou menos ó no meio e outra coisa que você precisa ficar atento na hora da Live se você deixar os comentários ativado é, dependendo de como for se você deixar um texto muito aqui abaixo as pessoas não vão ver nem as pessoas e nem você então, caso você use muito conteúdo, muita informação, enfim, que precisa ter o um texto aqui embaixo, você vai precisar desativar os comentários das pessoas na hora da live, tá bom? Então, se atente nisso, a sua imagem que vai ficar aqui, no fu aqui em cima e é, no excesso de texto aqui embaixo, caso tenha muita coisa, você precisa desabilitar os comentários na hora da live. Fez o conteúdo, então colocou o título, a segunda arte, a dica 1 e o conteúdo, a terceira, a dica 2, o conteúdo e por aí vai. E aí você faz o encerramento. Feito isso, você vai baixar esse material e vai salvar no seu rolo de câmera. Se você fazer pelo computador, assim, eu gosto de trabalhar aqui no computador, eu, é, eu faço uma transferência para o meu aparelho, para o meu celular automaticamente as imagens vão para lá se você fizer pelo celular já fica salvo no seu rolo de câmera tá então uma vez que você tem essas artes organizadas no celular chegou a hora de fazer a live eu vou mostrar como exemplo um template uma arte que eu fiz para uma das lives que eu apresentei lá no Instagram então vamos lá agora vamos colocar em prática eu tô fazendo aqui uma live no meu perfil pessoal para você entender como funciona a dinâmica na hora que você colocar os seus slides aqui nas lives, tá bom? Então, vamos lá. Para você entender, deixa eu primeiro desativar comentários aqui para você visualizar, ter a visão de como vai ficar os seus slides, tá? Aqui embaixo são as perguntas que você pode fazer, que as pessoas podem te mandar, aqui na live do Instagram. Aqui pode compartilhar, aqui você pode fazer uma live com uma outra pessoa, aqui são os filtros que você coloca e aqui ó, é onde está o pulo do gato. O <risos> que, que você vai fazer? Primeiro você vai se apresentar, vai apresentar o tema da live, vai começar a estimular a interação dos usuários, das pessoas que acompanham o seu perfil e você, quando chegar o momento de você apresentar o slide, você vai clicar aqui, ó, nesse botãozinho e vai lá na imagem. Lembra que eu falei para você deixar na ordem, certinho no seu telefone? Então, eu vou aqui, ó, colocar a minha primeira apresentação, você clica de novo aqui no botão e começa a sua live. O que, que você precisa ficar muito atento? Ah, nesse espaço que tá aqui, ó, tá vendo? Esse espaço aqui é o limite da sua imagem. Então, o ideal é que você não coloque texto aqui, porque senão vai tampar. O título logo abaixo e o que, que você precisa ficar atento também? É, geralmente, as pessoas vão Querer comentar. Se você tem texto aqui embaixo, por exemplo, ah, o comentário, os comentários das pessoas vão ficar em cima desse texto. Então, ó, eu vou ativar novamente os comentários, não sei se vai aparecer aqui. Você veja, veja que ah, o texto fica em cima e dependendo da quantidade de comentários... Fica difícil de fazer a leitura. Então, o ideal é que se você colocar texto aqui embaixo, que você desative os comentários. Tá? Eu vou desativar aqui só para você visualizar como fica os slides é, em seguida. Aí você está falando tudo, quer mudar de slide? Você está ali falando, enquanto você está falando e o slide está na tela, você já vai para o segundo slide. Então, esse movimento, é só, essa troca de slide, é você que vê. As pessoas não vê essa troca aqui embaixo. E você está ali, apresentando o seu conteúdo, o que, que você vai falar. Vamos fazer mais uma troca. Vem aqui. Novamente, continua a sua explicação e por aí vai. Eu quero falar um detalhe. Se você quiser colocar um vídeo, né, de repente um vídeo passando aqui enquanto você está... É, falando, explicando seu conteúdo, nesse caso aqui eu coloquei uma imagem só para você ver como fica bem, é, bem ilustrado no vídeo. Se você quiser fazer um vídeo, você precisa gravar esse vídeo antes, tá bom? No seu celular, grava a tela do seu celular, porque já fica em formato de Stories e automaticamente ele já fica ali na ordem e você pode usar... Ele aqui também. A diferença é que você não vai precisar apertar o play. Simplesmente ele vai, ele começa a rodar. Por quê? Porque você já gravou antes, tá? E aí, por fim... No final de tudo, você vai fazer uma chamada de ação na sua live. Depois, no final do seu conteúdo, vai rolar o quê? Perguntas e respostas com as pessoas, vai rolar um compartilhamento, você vai pedir para que as pessoas compartilhem essa live, faça uma selfie, né, e marque você. Então, tudo isso você precisa levar em consideração tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, compartilhe esse conteúdo com seu amigo, com sua amiga que deseja fazer lives de um jeito bem mais didático no Instagram usando os slides. Se inscreva no canal para você não perder nenhum conteúdo, um beijo e até o próximo vídeo!